Entender a realidade da agricultura para poder mudar o mundo. Uma das propostas da Maneje Bem é a realização de uma coleta de dados estruturada para a identificação das principais potencialidades e problemáticas existentes nas comunidades rurais. Veja o que a nossa CEO Caroline Pimenta tem para nos dizer. Os projetos Manege Bem estão divididos em três passos. O primeiro deles está relacionado com o diagnóstico das comunidades rurais, onde nós efetuamos levantamento de dados